O Portnhal tem uma significância muito grande para mim. Foi o primeiro evento adesado que eu tive na vida. E desde então, eu não perco uma edição. O Portnhal Metal Fest é um grande momento para confraternizar. É uma grande chance de mostrar um pouco da nossa cultura heavy metal, pois a cada edição vem crescendo mais e atraindo mais público. é o cresceu bastante no decorrer desses anos. Em início o evento foi mais para juntar amigos, hoje em dia ele é um dos maiores festivais da Amazônia. Teve esse histórico né, de heavy metal, de rock and roll é, Nos anos 90 nós nos reunimos ali na Orla E a gente sempre queria né, fazer que acontecesse um evento aqui em Portela Então no ano 2000 já, a gente conseguiu Através de um produtor que estava inaugurando uma boate Fazer com que uma das bandas viessem para cá de heavy metal né, Que era a banda Messy Killing na época Que é hoje a atual Warped Então a partir desse momento foi realizado o show do Messy Killing, né? no ano 2000, no dia 31 de outubro de 2000, já exatos 20 anos, né? E é, vamos dizer que foi um marco, foi o primeiro show de heavy metal na história de Portela. Já dois anos mais tarde, né, no ano de 2002, também em outubro, é, eu tinha montado uma banda chamada Terra Devastation, na qual era vocal e também contrabaixista. E nessa ocasião, o produtor desse evento é, nos comunicou que gostaria de ter uma banda, né, pelo menos. E nós também nos apresentamos, então esse foi o segundo show de uma banda de heavy metal em Portel Já em 2004, houve o planejamento né, do, de fazer um evento maior, é entre nós aqui de Portel, e chegamos ao Port Real Metal Fest, né, que foi realizada a primeira edição no ano de 2005, inclusive em 2005 foram realizadas duas edições, a primeira foi em fevereiro, né, que nós trouxemos logo de cara é, Eternal Darkness e Warpest, que são duas bandas que eram muito bem é, representadas dentro do heavy metal paraense. Já em agosto de 2005, nós tivemos a façanha né, de trazer aqui o Violator, é, encaixamos aí aqui a turnê do Violator, que era uma turnê nacional, e estendemos a turnê para Portel. E isso possibilitou também que nós fizéssemos é, o show com a primeira banda nacional aqui no, no município de Portel. E foi em 2016 que nós conseguimos trazer o Torto Squad, que foi uma banda né, que dispensa apresentações, uma banda que é, tem uma representatividade muito grande no cenário nacional. É, já no ano de 2017, nós trouxemos aqui os maranhenses do Jack Devil, né, que era uma banda também que estava estava crescendo muito, né? tinha nomes em várias revistas, vários veículos especializados. No ano de 2018, nós também trouxemos mais um nome nacional de peso, que foi a banda Flashover, de Brasília. É uma banda também que já tem um, um bom tempo de estrada, né? já tem aí uma, uma carreira muito bem consolidada. E já em 2019 nós trouxemos aí o Delinquente, né? que é uma banda também que já tem mais de 30 anos de existência. É uma banda, apesar de ser de Belém, mas é uma das banda, uma maiores bandas de hardcore do Brasil. O evento aí ficou com uma cara diferente, né? voltada aos nomes nacionais aí. Claro, não menosprezando as bandas da região, mas a gente sabe que é, a gente quer chegar num público cada vez maior. Então esses nomes dessas bandas foram significativos para que o evento aumentasse tanto em sua estrutura em seu cast né, de, de nomes, e isso vem engrandecendo cada vez mais o evento. E assim o Port Real foi crescendo, né? e até hoje é um dos eventos é, de maior destaque no estado do Pará e na Amazônia também.